bem pessoal vamos lá por mais um vídeo ó ali tá meu canteiro de tomate ó ali meu canteiro de tomate já botei folha aqui eu tenho um canteiro de repolho e aqui um canteiro de cebolinha de cabeça comecei já colocando folha ó parei ali aí eu resolvi filmar ó tá assim tudo ali meus dois canteiros de alface né lá eu já botei capim, Aí eu botei capim, aqui eu vou colocar folha. Faço aquela cobertura de capim, folha morta, né, para aguentar a umidade. Então lá eu botei capim, agora aqui eu vou botar folha para aguentar a umidade, porque tá seco aí. Aí aqui eu vou fazer novos canteiros e esses aqui que eu já fiz. Então bora lá, vamos trabalhar mais um pouco bem pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês como é que terminou ó, aqui tá tudo também com uma cobertura ó tudo com uma cobertura morta ó. aqui é a minha cebola de cabeça, né Aí tem uns pezinhos de tomate perdidinho ó ali meu repolho né tudo, tudo, tudo. Ali tá o feijão que a gente bateu, que eu já tô deixando aqui. Né? Que vai apodrecer. depois eu usar no meu quintal. E aqui eu tenho um pouco a minhas folhas. Aqui já tá tão velho. Olha. Que adubo bom que ficou já. Lá tá meus tomates fiz um canteiro de tomate aqui ó mas não tá querendo coloquei uma cobertura também mas meus alfaces aqui ali eu tenho pimenta, pimenta Vamos lá a minha uva e aqui tem pé de abóbora que eu deixei para tomar conta desse canto aqui ó, Já tá saindo Mais abobrinha, mais abóbora Deixei para dominar Esse canto aqui, que esse canto aqui é muito Úmido Os meus morango aqui Também eu deixei Coitados Muito trabalho, esse aqui eu não limpei, ó Tem esse e esse ali Que tá na caixa ainda Mas Assim tá meu quintal aqui eu vou fazer outros canteiros eu não sei ainda o que, que eu vou plantar mais mais para frente eu vou fazer uns outros canteiros valeu bem pessoal eu quero mostrar para vocês como é que está o nosso feijão Ó, esse feijão aqui tem um vídeo aqui no canal como a Laerto planta, planta né? e esse aqui ele colheu aquele um e ele plantou novamente esse aqui para não deixar a terra sem nada, ele resolveu novamente plantar. E dessa vez ele plantou tudo. Tudo isso aqui é feijão vermelho. Olha só como tá bonito. Agora ele tá chegando, terra, né? Nos pezinhos. Tudo olha aí, ó. Coisa mais linda. Aqui tá meu carro, né? Meu carro. Minha luva. Que eu tava aqui, ó. Colocando folha. Coloquei. Folhas do meu pepino, na minha pimenta, adubei que tá. Nossas alface, a gente come dá, mas tá tá bonito. E aqui eu quero mostrar para vocês que agora eu fiz. Ó, botei uma cobertura que eu tinha limpado, adubado, e agora eu coloquei uma cobertura. No, meus morangos, agora, ó. Para aguentar a umidade. Que agora a chuva foi embora, agora vem sol, sol, sol, sol. Aí esse aqui eu não vou colocar porque eles têm uma aqui no meio, ó. São tabas. Aí não adianta eu colocar aqui que não vai chegar na na planta a umidade. Então aqui eu só molho esses aqui eu vou replantar a minha cebola que tá feia, a minha pimenta minha pimenta e aqui tá os meus morangos a Miss chorona que é comida e aqui tá os outros morangos ó. adubado e agora eu botei uma cobertura morta neles olha aí tudo, tudo meu alface aqui também coloquei olha aí, ó tudo pronto agora assim ajuda a aguentar a umidade. Não precisa molhar tanto o pé, né? Assim, aguenta a umidade. Aí, aí como é que tá? Minhas meus morangos, minhas plantas, igual a tu Continua lá no feijão. Bem, pessoal, olha aí, ó. O pedaço já tá feito. Coloquei uma cobertura morta. Pra ajudar o feijão, porque agora não é época Então a gente resolveu dar uma ajudinha nele O Alaerto tá ali Capinando o aipim Que já Tá nascendo Minha amiga caçamba, né? E a poeira ah, O aipim já tá nascendo ali, ó Olha só, o Alaerto O Alaerto tá ali capinando Mas ele também tá me ajudando A buscar Capim, olha aí ó. Aí, enquanto ele capina Eu vou colocando o capim No meio do feijão Vamos ver o que, que vai dar Valeu Bem pessoal Muito cansada Mas terminemos Aí ó Tudo cheio De cobertura morta Vai ajudar Para não crescer capim E se Deus abençoar Vai chover né Aí vai ajudar mais ainda o pezinho do feijão. Sobrou um pouco. Já botei nesse canteirinho mais pequeno aqui de alface. Mais um pouquinho de folha. O alaerto acabou de capinar aqui o, o aipim. Tá pronto. Ó. A minha batata doce lá também. Tá com uma cobertura morta lá. Bastante folha nela. A outra lá já tá bem bonita, né? E aqui, terminou. Vamos ver quanto feijão vai dar esse aqui. Porque o outro nós já tomamos, já batemos. Já debulemos E agora falta limpar. Aí vamos ver quanto é que vai dar. Nesse pedaço aqui, quantos quilos de feijão nós vamos conseguir tirar. Na outra vez, vamos ver se... Isso aqui vai dar mais ainda. Bora lá trabalhar mais um pouco, bem pessoal. Vamos lá para mais um vídeo. Olha aqui, ó. Nosso amiguinho passarinho ó, já tá aqui. Ó, quando a gente tá lá em casa, ele tá lá em casa. Quando a gente tá mexendo na terra lá, ele tá lá. E hoje ele veio aqui, ó. Lá o alaerto já colheu. Lá em a nossa casa, lá o alaerto já colheu todo o feijão, né? E aqui onde a cura comia. O alaerto resolveu plantar também feijão. Então, tá aí, ó. Olha só. Ele tá colhendo agora o feijão. Tá bonito? Tá bonito. Olha ali, ó. Olha que bonito que tá. Esse é o feijão preto graúdo, ele falou. Então, olha aí. Vamos ver aqui uns pés aqui, ó. Olha que bonito, ó carregou até que carregou bem. Pelo menos aqui em cura não comer feijão. Ela comer os milho, olha ali os milho. Ó. Logo vai dar de colher, já vou colher umas umas espigas para levar pro meu netinho, né? Que ele também tava aqui com nós quando a gente plantou isso aqui, ele tava aqui junto. Tem um vídeo aqui no canal mostrando essa plantação quando eu e o Alair plantemos quando a gente tava aqui botando adubo líquido. Tem tudo vídeo aqui no canal, é só dar uma olhadinha Olha que bonito que tá tudo Então, bora lá Vamos trabalhar um pouco bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo? Vamos, vamos lá A gente tinha plantado ali na frente da casa, ó Feijão vermelho E o verdinho Hoje estamos aqui, ó O aleto tá ali Pau, pau, pau, pau No pezinho do feijão Aí eu tô ali Aí eu escolho, né? Ele bate aí depois a gente coloca ali e bota lá para compostagem. Aqui, aqui tá a vara, né? Onde ele tava secando, ele aproveitou o sol. Olha aí, ó. Tudo tão seco. Aqui tem mais um pouco. Aí aqui tá. Hoje vai o dia, vai terminar assim, ó. Feijão. Depois a gente vai peneirar tudo, né? Limpar tudo mas a princípio, ó, agora vai ser assim, bora lá, bem pessoal, se você está gostando do nosso conteúdo, do que a gente está apresentando, se inscreva no canal, deixe seu like, qualquer pergunta, pode deixar nos comentários que eu respondo, valeu, bora lá, mais um pouquinho, vamos trabalhar,